Depois de muito andar, finalmente Cipriano chega à casa de Paula de Lupa, principessa de la luna, para buscar a porção mágica do unguento cor do tempo. Cor do tempo. As três Marias, a lúça maior, a menor. O Cruzeiro do Sul. Mas as coisas que estão acontecendo no céu realmente não são assim tão... como ele for. A Aqui? Pelo menos ele fazia um gol, né? Que é é fracasso! O Chico vai estudando Coitado Dentro da casinha É um hábito terrestre Ele vai dar um concerto de benefício Aqui? No céu? Em benefício do soldado desconhecido São Jesus um poeta-soldado que virou arco-íris em uma campanha muito conhecida na igreja. Que filho é do ele? Hoje ainda não comungou. E nem café com leite. Eu sei, mas eu não posso dizer. Conta, conta. Ele me pediu um segredo. Ora, segredo do céu? Boa piada. Me fez jurar por Deus que eu não contava. Usando o santo nome de Deus em vão, é? Daqui a pouco, seu Pedro, expulsa ele daqui. Ele está fabricando a lança. Uma novidade, uma lança cibernética. Não é antes que ele fizesse um lanceiro eletrônico. Ah, Gisele. Lá embaixo... Antes de eu virar uma estrela Contavam que o céu Era uma boniteza Falavam em festas de acontecer Cardeais, seia. Guardar minha castidade pra aqui. Não sei se é pra rir ou pra chorar. Não encontrei aqui, nem um periquitinho macho pra me coçar. Ei, cantar pra subir. Não sei Não se, se é, é pra rir ou pra chorar. Não encontrei aqui, nem um periquitinho é macho, pra me coçar. É verdade que temos São Pedro. Eu prefiro poeta soldado. Outro crocha, só tamanho! O divo, pelo menos canta! Canta, canta! Mas não entua! Vocês estão ficando histéricas! Precisam consultar um parará! Também com essas três bichas! Homem que vem parar no céu! Eu quero restaurar a guerra e o sentido da guerra, a única higiene do mundo, Súcia de Malfasejas, Pacífica de uma figa, mundo está esperando o marido aqui no céu, não sabem que a finalidade da mulher, vai é entrepada em Paris, é a cruz vermelha. Venham trabalhar sobre o signo sangredo, façam impensos de sol. O buinto de Saturnos para os meus guerreiros, pomadas mercuriais, para os meus heróis! Ei, não o saco! Nós temos mais o que fazer! Mulher! Não Vadias! Bancando as desempregadas! Vivem se visitando! Tomando chá, fazendo tricô! Venham se preparar para o exercício glorioso das armas! No jogo perigoso das espadas, jurar bandeira, lembrai-vos de vossas tias das Amazonas. De vossa volta, Joana Dark, da Brasileira do Norte que amamentou mais de 17 sargentos na Guerra do Paraguai. Mas que Maria? Você vive no meio das mulheres? O outro tá entupido. Rediga, gesto Perdeu o sexto da moral do pau! Ué, mas isso aqui é ou não é o céu? É céu, sim, senhor! Céu censurado, moralizado! Ah, com certeza! Ontem mesmo nós estávamos lendo o livro condenado! nego Ai, ah, sim senhoras! Os homens preferem as loiras! E quem foi que trouxe essa porcaria pra cá? Vou dizer que fui eu, né? Livros excomungados neste ambiente de elevação! Ontem no céu venceu seu mirante pedro, abrir é um inquérito policial. Estamos farta desses filmes de guerra. As conversas no céu são inocentes, mas sempre acabam em sururu. Conversas no céu? Cala a boca, Demetro Precoce. Cala a boca, ô budia seca. ela! ela! Eu já não disse, ah, e vou repetir pela décima vez. Nós estamos fazendo uma revolução, e vocês, com essas caras de ontem, às sete e meia da noite, e essa coisinha irritante, veio arreliar as meninas, põe se já daqui pra fora, estamos decididamente de relações cortadas. Sou morta, suplicite, ah! E vocês? Ah, que é isso? Mas que cara é essa de quem comeu e não gostou? Bom, também vocês não comeram nada. É, eu sei, eu sei. O céu aqui está em crise. Reconheço, os anjos aumentam dia a dia. Mas vocês, com essas caras, pensam que atraem é algum frango? E logo hoje eu fui comunicada que serei novamente bombardeada! Quem sabe dessa vez apareça algum diabo? Alto! Hum. Moreno, aquele olhar mormaço, quente, temperatura em elevação, que não tenha cara de equívoco, que seja audacioso, que seja um homem, filho! Mas se vocês continuam com essas caras, Oh, realmente. Ah! Ah! Ah! ah, realmente é Querida Hillary, ursinha maior Como vai a transação lá no estates? <risos> Mas a essa hora você não deveria estar lá embaixo Mas que cara Ah, chega, chega, que isso Já perdemos tempo demais Atenção, muita atenção Precisamos nos preparar porque já, já vai começar Para ser infame, fatal Disputada e sensual Tem que saber andar Sorrir e insinuar ânimo, ânimo, ânimo. Um sorriso na boquinha e nos lábios carnudos Para mim passar E os olhinhos piscar Só assim vocês conseguirão ter uma vida irregular Saiam da faça porque a vez é nossa Cá estamos e é preciso somente RIPOR Mas vocês não devem cair na besteira De se apaixonar Ouçam a minha história que vai servir de missão! Hillary, please. Thank you, girl. Meu primeiro amor. Farol baixo Codê Guarda-chuva Peitinhos Em riste Aquela boquinha de Ombrinhos Rotativos Quadris Muito leves Muito descontraída Muito à vontade Aquela cara de Pode vir quente, aquele passinho, ah, aquele passinho de, de, de, faz que vai, mas não vai, não vai, é isso meninas, perfeito, vocês descobriram o X do problema, estamos realmente de partida, esperem, esperem, parabéns. Pede o sopação, ah! vamos em fim vencer! Será? Será um bombardeio? Ah! Essa hora não deve ser! Será algum forasteiro? Ah! Ou algum astronauta? Ah, extraviado! Oh, pode ser certo, extraviado, certo, Extraviado não! Transviado! Ah! Women slip in Tem que ser com calma! <risos> que cool girls! Nunca devemos mostrar aflição. É assim... Como quem não quer nada. Como que acabamos de aprender. Espinho só como é. oh not oh, oh. sure <laughs> <laughs> deusa do amor, sonho dos poetas enamorados, pensada, desejada, sonhada, mulher de todos os corações apaixonados. Enfim. Que graça! Ele não é o amor. Eu sou Paula Lula. Entra, meu tesouro. Em que eu posso lhe ser útil? História por demais conhecida. Numa tarde de domingo de primavera, estávamos nós. Eu e Chantalan, minha namorada, fazendo um convescote no jardim suspenso da Babilônia, quando de repente surge uma borboleta vespertina e leva a minha amada consigo. Desde então a venho procurando. Eu estou há mais de sete anos procurando. Ai, Chantalan... Minha Eurídice, meu amor eterno, irei te encontrar nem que seja no inferno. Oh, Paola, me ajuda. Me ajude, Paola, se eu não mais lá tiver, nada mais farei, nem se puder, serei obrigado a por fim a uma existência banal. Ô meu, onde está o seu Não! Realmente, eu posso lhe ser útil. É que eu gosto de ajudar os outros. Principalmente essa doçura de menina. Lindo, lindo. Mas conosco é assim. Toma lá, já cá. É a regra da casa. Qualquer coisinha, você entende? Nós funcionamos no mercado de trocas. Mas o que, que eu posso dar em troca? Colinho. Ah, da, da, du. Depois, baby, nós dois, baby Vamos, vem, vamos, vem, vamos, vem, vamos, vem Pelas negras Nós dois, baby Para um amor, um amor que espera Leve-me daqui Entre por ali, eu vou dizer-te Ai, love you. Mas pense bem que eu não sou tão fácil assim Baby Você terá que me dar agora aqui Algo de pessoal, tudo. Maravilhoso, eu sinto-me cheia, apesar de me enguante. Ulalá, você me abriu a memória. Ah, eu já sei onde encontrar o minguento cor do tempo é isso que tu queres? Paola de Lupa. Você tem um guento? Poderia encontrar Chantalã. Não temos um guento no momento. Estamos em falta. Você sabe o movimento aqui? Eu poderia até experimentar aqui. Uma selva tropical, é verdade! Eu vi! Hillary! Uma! Uh, Uma selva! Uma selva tropical! Numa selva na colônia de Maracangaia. Chantamã! Ah, Labu! Tô chulado! Vique E vai já Onde tem saudade? la De outono. Piracema e Paraguaçu tomam banho numa graça e cascada. certidão de casamento, comprovante de renda, por favor. Ah, <tos> que <tos> Agora! Chama alguém! Www. Www. Www. E eu tenha todas as informações completas e detalhadas. Obrigada por ligar. Sua ligação é muito importante para nós. Gran viaje. Y tu futuro, tu futuro será coronado de rosas rubras, rubras como la sangre, rubras como sangre pisada. Dejo sangre de un sultán de Bagdad. 20 dólares. Ah. Thank <laughs> you. Ok, público, pode parar de comer cocô. E, sir, agora você paga. Now you must to pay. Povo da minha terra, hoje é dia de ganhar muita grana. Hoje é o pay day, não é, mister? Oh, it's wonderful. Do you speak English? Yes, I do. But, lady, don't you think it's so expensive? What? My lady, it's much money. What? The... Senora, es mucho dinero. Yo no puedo pagar tanto. <laughs> ¿Qué tal? dollars. Dollars, dollars never, Mister. In pounds, euros, yens. Euros. Yes. two, I want to natureza. Ok. Senhora mãe, natureza, hein? Cama guia, venga. Da, do, da, do, da, do, da do, do, do. do puro, do belo e do sagrado Se bem quem faz teatro hoje em dia é só viado Por isso estamos aqui procurando um pescoço para estrangular A vida de artista Ai, titi, agora está pra mim. Ainda. Antigone. Abelardo. Osca. Tudo, dueto, falsetto, libretto, intermezzo, bel canto Palco, aria, orchestra e dopo do bravo caviar Il bel canto é così de Sir Benemir, Santos e seu elemento milionário Baronesa Valkyria parecida a Matarado, sua esposa Julieta Antigo bem de venha de Jesus sua filha esconde a velar, belo de Oliveira do Palmed Esconda. Tosca, Butterfly Gomes Verde Figueirua, sua esposa. O meu médico, Ronaldinho Mogi Gamarines, seu filho. E grande herói. Direção: Sir Benemílio Maton Santos. Tradução: Sir Benemílio Maton Santos. Histografia: Sir Benemílio Maton Santos. Figurinhos: Sir pedemilho maton santos música sir pedemilho maton santos Produção sir pedemilho maton santos iluminação sir pedemilho maton santos tesouraria sir pedemilho maton santos Locução sir pedemilho maton santos hey! Barão Titus de Ferreira, o Menta prato primo e sucessor do barão Tito Najinarras Pitagravas, proprietário e dono do castelo de Mar Maréu, na Inglaterra, e de inúmeras propriedades rurais, vulgo latifúndios, em Maracangália, benfeitor do Jardim Aricanduva, juntamente com a minha esposa, Excelentíssima senhora Dona Baronesa Valquíria Aparecida de Alencar Matarrato. Dona das empresas de massa das marcas Renata. Acionista dos queijinhos cremoso das marcas Olengue. Chefe patroa, estenógrafa, secretária e benfeitora da campanha. Um mendigo a mais, um trabalhador a menos. E, e também, bem, conjuntamente, conjuntamente com, com nossa, nossa primogênita filhinha, Julieta Antigona Sasha, Sandy, pite-maravilha Jesus Faustão. Filha de Maria, a famosa menina prodígio da Malhação, líder estudantil do Grêmio das Filhas de Maria da FAP. Temos, Temos a, a honra a de receber! De... receber... Seja servido o banquete! Porque está muito fino, tudo desce muito bem e vai direto para o intestino. Estrelas, aliás verde é como vela. Mas então, na verdade não sabeis o que estás a comer. Apostemos de uma vez. Apostemos. Pois então, Barão, resolveremos a questão. Vamos então, como a primeira uma aposta, depois faremos a aposta. Ah? Hum, hum. Pois não, Dona Tosca Camigueiros. Casa e boa patrão Todas as minhas posses Nesta aposta jogarei Pois tenho confiança na sorte E no seu barão é um rei Vamos então à aposta O tempo não pode correr Qual é a maravilhosa iguaria Que estás a comer Frango de Angola Ou fazão! Um... Será, pois, um soberbo leitão? Não, não, não, dona Tosca, também é a questão. Ao seu primo jeito não vou perguntar, pois ele sem língua não pode falar. Ah! Ah! O oh, meu, ah! o teu pai, sai! Eu quero ver tua língua! Não fale! Olha o que a língua do teu filho Romeu <risos> <risos> Oh, maldito Três vezes maldito Maldito do Mãe Lavarei Minha honra com sangue Oh, vingança Atila Marte Napoleão Vinguemos uma vez, então. Entra, punhal, neste ventre materno. Manda esta vila e maldita vadia pro inferno. Oh, vingança, esposo, vingança. Romeu, mudo calhor da judeu. E agora? Me esconde? É nossa questão. Vamos a um duelo sem foice nem martelo. Minhas esperanças faleceram, minha esposa, meu amor. Minha vida, rainha do lar, minha querida. Minha filha Julieta, morreste na sarjeta, e esses infames mortos estão ao inferno, ao inferno, ao inferno. Marcharão, e eu que farei, ó Marte, ó César. Por acaso, morrerei? De manjar aos vermes, servirei? De pasto aos bichos, eu serei? A vida! A vida! A vida! Por acaso, morrerei? Não! Farei pior! Viverei! Vive Gente, o dinheiro é meu. Vocês agora vão trabalhar para mim. Eu vou viver do seu dinheiro. Vocês querem ir para a E depois para Hollywood? Vamos ter que comer grama. Ó. Grama não. Tão fome. Coma um cenário. Estão com fome? Comam os figurinos! Camaradas! A burguesia subestima nossa capacidade de viver? Nós somos essa raça que nasceu sob chicotes dos horários capitalistas? E se tiver mais algum terrorista aqui que se apresente Vocês vão ter que aprender a parte Da arte pela arte Arte, arte. Pela, arte. pela arte Vocês ainda estão com fome Como esse corpo Dá para todo mundo. E mais uma coisa. Bom apetite. Vai. os porcos, quando me olham, vomitam. O cogumelo está crescendo cada vez mais na minha nuca. Meus pés criaram raízes e formam até a altura do meu ventre uma espécie de vegetação, viva, povoada de parasitas. Que não é planta também não é carne Todos têm de viver Seja como for Eu verifico Até com alívio Que o sangue já não circula mais em minhas veias E agora? Executiva de Sir Bedemilion Maton Santos. Finalmente apresenta ela, a mulher gaivota. Veja a tragédia do destino. Veja a história de um amor impossível. Veja gaivota. Uma oh, mulher Veja mulher nunca e volta agora a mulher gaivota. Por obra da vida, da Rainha Mabe, da Mãe Natureza, da Paola de Lupa, ou seja lá quem for, Cipriano está mais perto de Chantalando que nunca. Na história, e urge uh, acontecer aconteceu agora quem com o ferro, fere, o ferro fere, com o ferro será ferido. Toda a trupe, trupe oferece ao seu diretor uma festa, uma no, festa no melhor estilo do, do, do de, de, as, as Mil e Uma, uma Noites. Noite. Não tá lá? Sim, amor! Vem um recado trazendo da parte da Rainha Amada, que saúda todos os casais e vai dizer exatamente isso que segue. Estão vendo? O amor até escangalha. Só assim dá pra viver em Maracangalha. Encontrado, mesmo escangalhado, até no tempo dos assassinos. Que isso, Alice? Você está sonhando? Acorda, vamos! Está na hora do chá. Ah, meu Deus! Meu Deus! Que sonho! Quem me dera poder sonhar, pois só quem sonha seu país pode alcançar a O seu país O seu país O seu país O seu país O seu país O seu país O seu país o, o seu país O seu país O seu país O seu país Eu sou